Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal. Hoje eu vim falar sobre o MyForexFound VIP, que é um novo programa que foi iniciado aqui pela MyForexFound, né? Com o objetivo de ajudar os traders consistentes, né? Quando a gente fala sobre o MyForexFound, a gente leva em consideração que ela é uma empresa que tem grandes avaliação, principalmente na avaliação lá do Trustpilot, que são mais de 7.400 traders, provavelmente são traders que já são financiados, avaliando aí mais de 92% só com cinco estrelas. Apresentando um pouco como funciona o MyForexFound VIP, é, ele basicamente quer te recompensar. É isso, pessoal. Então assim, lá no site, quando eu estava acessando, eles botaram essa informação. Estamos iniciando esse novo programa para recompensar os traders que negociam com sucesso na MyForexFound. Ou seja, eles têm centenas de traders que negociam há mais de 5 meses e estão ali gerenciando certinho, então esse é um positivo. Então, quando a gente pergunta o que é o MyForexFound VIP, é basicamente aquele trade que gerencia seu risco, gerencia suas emoções e eles botam até uma piada aqui, ganha dinheiro negociando sem arriscar incendiar a casa. Foi né? é uma piada de mau gosto, mas é uma piada que eles colocaram aqui. O é, que se qualifica para ser um MyForexFound VIP, né? que é um membro VIP, vamos dizer assim, Seja aquele membro que é, seja pago para ele pelo menos cinco vezes nos últimos três meses, tá? Ele tenha sido pago três vezes, ou é, cinco vezes nos últimos três meses. É, lembrando que a negociação dele não pode ser ao in, nem alto risco, ele nunca pode ter sido penalizado também, tá? E de todo jeito, o sistema dele sempre observa isso. É, quais são essas vantagens que esse trader tem, tá? 90% de divisão de lucro, que é <risos> incrível, a capacidade de sacar a qualquer momento, sem restrição, vai ter um botão lá que você vai pedir saque e esse saque vai entrar em uma operação semiautomática onde eles vão verificar, claro, mas eles vão dar prioridade para mandar diretamente, principalmente para a Dell, né, que é um método de pagamento aí que em 10 horas você consegue fazer um vídeo sobre a Dell. Tá? É, e outra surpresa que pode aparecer na sua caixa de mensagem, eu não sei que surpresa você é, pode ser essas, mas vamos supor que seja uma surpresa tipo assim, você ganhou um novo teste gratuito, sempre precisa pagar, imagina, você recebeu um teste gratuito de uma conta de 300k, deixa sua opinião aí e me diga o que, é que você faria. Ah, detalhe, vai que sua opinião seja muito legal aí e eu paguei um 300k para você. <risos> Atualmente existe centenas de trades qualificados, eles deixam claro aqui. Pessoal, isso é muito bom, tá? Isso mostra que a MyForexFound, ela está valorizando o trader consistente. A maioria das empresas... Proprietárias que tem aí, elas não valorizam o trader consistente, elas valorizam o inconsistente, basicamente. Ou seja, o que é que eles fazem? Ah, vou diminuir um pouco o preço, sei lá o quê. Mas aquele trader que está na mesa, ela não faz nada por ele. A divisão de lucro é aquele valor fixo, se vacilar eles até tiram o valor. É o que muitas mesmas proprietárias fazem. Mas, graças a Deus, foi iniciado aí é, esse novo plano, né? E eu fico muito feliz. Ó, hoje, 5 horas da manhã, eu estou fazendo esse vídeo para vocês. É, não deixe de se inscrever no canal Acesse a nossa comunidade E eu vou priorizar fazer vídeos mais curtos Vocês pediram para que eu poste o um vídeo Um dia sim e um dia não Eu vou tentar fazer isso Ou todos os dias, ou um dia sim um dia não E a gente faz o um teste e eu vou ver se vocês estão engajando. Tamo junto Valeu